Portolini, uh, vivo no Brasil, mais especificamente em Curitiba, no Paraná, uh, sou engenheiro cartógrafo e doutorando em ciências geodélicas pela Universidade Federal do Paraná. Tenho contato com o PCTMAP desde 2014, uh, como objeto de pesquisa, em 2016 tive o primeiro contato com a comunidade brasileira e latino-americana no State of Map Latam, Uh, que aconteceu em São Paulo. Em 2016, junto com alguns colegas aqui da Universidade Federal do Paraná, fundei o primeiro capítulo brasileiro do Youth mappers, o mapeadores livres do UFR. E hoje sou especialista em comunicação e comunidades do Hub Latino-Americano do Hot, mais especificamente focado na comunidade brasileira e a existência ou fundação desse desse hub uh, latino-americano vai facilitar a aproximação Uh, do ROT com os países da, da região, e pensando no, uh, no caso do Brasil, vai aproximar o ROT a um, a um país com uma comunidade diversa, um país uh, de grandes dimensões, com uma diversidade de temas uh, grande, e vai aproximar a comunidade brasileira com as demais uh, comunidades latino-americanas, propiciando uma troca de experiência em